E também já agradecemos e convidamos aqui o vereador do município de Caldas e ex-presidente da ONG Aliança em Prol da Pedra Branca, Daniel Tigel. Muito obrigado. à vontade, Daniel. Também aqui está conosco o vereador Kleber Silva. Registramos aqui também a presença. Muito obrigado. <tos> Boa tarde a todas, boa tarde a todos. A pessoa, seu senhor Marcelo, presidente da Câmara, Eu gostaria de saudar todos os vereadores aqui presentes, uma honra, um prazer estar com vocês nessa Casa do Povo. Também gostaria de saudar aqui o prefeito municipal do nosso município, João do Cavaquinho também vice-presidente da nossa, da nossa Câmara de Caldas, representantes aqui da ANB e da Senem, um prazer também recebê-los aqui Estar com vocês para poder conversar. Quando eu falo recebê-los é porque a gente tem um carinho muito grande pela região, né? A gente não pode nunca se esquecer que Caldas é mãe de Poços de Caldas. <risos> Bem, é, eu vou traçar apenas algumas palavras, que eu acho que nós vamos ser pessoas que vão resgatar muito da história que nós temos vivido da presença da INB, da unidade aqui do Planalto de Poços de Caldas em Caldas, né? A única coisa que eu preciso ressaltar e deixar muito claro a todas e todos vocês é que, para o nosso município, para a nossa população, em todos os setores da sociedade, há hoje o reconhecimento e a clareza, porque assumimos, ganhamos conhecimento com o tempo, com a história, de que não aceitaremos Nenhum grama mais de rejeito radioativo, de material radioativo, aqui na nossa região. Isso é um fato, e é um fato inegociável, não temos mais o que negociar. Muito me preocupa falas que, às vezes, diferenciam entre a pessoa e a instituição. E a pessoa que assume determinado cargo, quando ela, nesse momento, diz que vamos deixar o passado para trás, porque daqui para frente vai ser diferente. Não. Eventuais infrações que possam ter sido cometidas nesse processo, precisam ser apuradas, porque não há prescrição para reparação de infrações e danos ambientais. Precisamos, sim, recuperar o histórico, precisamos, sim, responsabilizar a instituição que fez esse mal para o nosso município e para a nossa região. E não adianta relativizar, falando de densidade populacional, comparando São Paulo com a densidade populacional de Caldas. Porque, se é para comparar, Vamos comparar então também os impactos econômicos negativos que a CNB em Caldas tem feito sobre o nosso pequeno município de Caldas, com 207 anos de história, através da sua vitivinicultura, da sua agricultura de, de base familiar, do seu artesanato, do seu turismo, do seu turismo de base comunitária, da sua produção de vida e de cultura, enquanto que São Paulo é o município mais rico do Brasil. Vamos, então, comparar os impactos entre o impacto da INB de lá e a INB de Caldas, negativo para o nosso município? Estamos com perigo de enterrar o futuro do nosso município. Se no começo, por falta de informação, porque essa é uma característica da INB, a omissão da informação, nós aceitamos a vinda da Nuclebras e da mineração, depois nós fomos enganados, enganados, enganados, com 12.500 toneladas de torta 2 e mesotório. E até agora eu pergunto a vocês, qual é o licenciamento ambiental para o transporte para cá? Qual é o licenciamento ambiental para o armazenamento de algo que não estava previsto no processo de mineração de urânio, que só contemplava no licenciamento, na autorização ambiental daquela época, a mineração de urânio e a gestão dos rejeitos, gestão e armazenamento dos rejeitos. Onde está o licenciamento ambiental? Não podemos falar, então, de infrações, eventualmente, que possam ter ocorrido? Precisamos, sim, levantar. Graças aos bons céus, nós temos uma Constituição que nos exige transparência. O discurso, muitas vezes, técnico, é utilizado para buscar legitimar as outras vozes. Mas nós, de caudas, não seremos deslegitimados não vamos aceitar um discurso técnico que falseia. Pessoalmente, eu sou físico. E o Feynman já dizia, o que você não consegue explicar para uma criança de 6 anos, ou você não sabe do que você está falando, ou você está de má fé e está ocultando a realidade do que você está dizendo. Não é à toa que as bulas de medicamentos hoje são obrigadas a explicar os princípios ativos dos medicamentos. Então, nós exigimos reparação dos danos ambientais que nós vivemos até hoje, nós exigimos o início imediato do, do, do descomissionamento e mais do que isso, exigimos e coloco como sugestão de encaminhamento para essa casa essa audiência pública, a criação de um observatório com participação das prefeituras e do poder legislativo e das entidades da sociedade civil de Caldas, de Andradas e de Poços de Caldas para acompanharem os dois processos, os ajustes e melhorias da manutenção e armazenamento da situação que temos hoje na INB e o acompanhamento do processo desse comissionamento. Não venham com palavras vazias de que vai ser tudo bonito para o futuro. A gente só consegue reconquistar a confiança por gestos. E os gestos que nós temos foram gestos da calada da noite, que vão ser contados aqui com as próximas falas. Então terão que ser gestos e atos com orçamento, com capacidade e com responsabilidade para nós Basta de incapacidade, de irresponsabilidade e de hipocrisia. Nós não estamos mais brincando e não vamos deixar que isso aconteça no nosso município. Boto aqui como sugestão que aproveitemos que nos dias 24 de agosto e 24 de fevereiro de todo o ano há um pacto entre a ANB e o Ministério Público Federal de compartilhamento de informações, tanto da manutenção como no processo de descomissionamento. Que estejam ali representantes das entidades da sociedade civil, do Poder Legislativo e do Executivo, nesses dias 24 de agosto e nesses dias 24 de fevereiro, todos os anos, para acompanharmos e conseguirmos garantir celeridade com orçamento, com projeto, ao processo de descomissionamento da INB aqui do nosso município de Caldas. O último documento oficial que nós temos foi muito bem lido pela senhora vereadora Regina Sioff. É o acórdão do TCU. Ninguém negou ainda aquele acórdão do TCU. E é esse o último documento oficial que nós temos. Ou em termos de vistoria da Senem, o último que nós temos é aquele de 2018. Ambos dizem Caldas tem as piores condições hoje para armazenamento de Torta 2 e Mesotório. Portanto, não podemos vir com promessas de futuro. Exigimos a imediata reparação e o descomissionamento da unidade da NB. Muito obrigado. Gostaria apenas de dizer que isso não é nada contra quem trabalha e quem vive no processo da Senem e da NB. Por isso, vamos separar pessoas e instituições. Nós temos sido aviltados no nosso futuro, sequestro do futuro da nossa região, e não só de caudas. Gente, é posse de caudas que está sendo ameaçada também com relação ao seu futuro. Estamos sendo aviltados por falta de preparo, falta de responsabilidade e exagero na hipocrisia com a qual tem sido tratada essa questão junto aos nossos municípios. Muito obrigado a todas e todos. Muito obrigado.